E aí, bem-vindo a mais um História das Antigas. E esse vídeo nasceu porque me perguntaram se eu ainda me lembro do meu primeiro solo de guitarra. E, obviamente, eu não faço ideia, não me lembro de qual foi o meu primeiro solo de guitarra. Mesmo porque talvez seja melhor nem lembrar, porque não deve ter sido muito bom, né? Claro. Mas, se a gente considerar que o primeiro solo de guitarra que eu fiz foi o, a primeira música do primeiro álbum que eu gravei, então esse solo é o solo da Carry On que é a primeira música né, do Angels Cry. Foi o primeiro álbum que eu gravei na vida. Aí eu fiquei pensando na gravação desse solo da Carry On e realmente eu fiquei lembrando umas uma coisa, coisas né, da época. E aí eu lembro do estúdio, eu lembro da gravação e lembro da revista. Então eu vou contar essa história aqui. História das antigas. Verão de 1993, a gente estava ali em Hamburgo. Já, eu já tinha gravado todas as partes de guitarra certo e aí o andré o andré matos ia gravar as vozes teclado piano tal então ia ter meio que uns 10, 15 dias livres eu decidi então fazer uma viagem pela europa certo e aí eu comprei o euro Europass, e comprei uma mochila daquelas de mochileiro fui fui viajar pela europa lá fui para cidades da alemanha fui para itália fui para salzburgo na áustria né cidade do mozart né você sabe né você sabe disso né e o que mais? Eu acho que fui para Paris também, sei lá. Deu um rolê ali de, <risos> em 15 dias, mas eu me ferrei para caramba. Eu lembro que já de cara eu fui para Dresden, na Alemanha, e peguei um trem que ia para Salzburgo, e eu nem sabia que passava no meio da República Tcheca. No meio da noite, para o guarda lá, o cara da, da, da divisa ali, e falou: ó, é você não tem visto para a República Tcheca, mandou eu descer no meio de uma estaçãozinha minúscula, aí escura, não tinha nada, eu sem saber o que fazer, é, não tinha celular, né? Você não tinha nada, você ficava ali, tipo... <risos> eu tive que esperar um trem X voltar para eu poder voltar para a Alemanha tal. E aí, aí tive a sorte de pegar um outro um por um, outro caminho e aí eu parei em, em Munique para conhecer Munique e tal. Até fui naquele English Garden, acho que é o nome né, do parque, e não esqueço da cena de um tiozão deitadão ali na grama, lendo um livro como se nada tivesse acontecendo, inteiramente pelado. Tiozão pelado ali num domingo, assim, de manhã, crianças comendo algodão doce, sabe, assim, aquela coisa, balão, e, e o tiozão lendo um livro peladaço, peladaço, peladão, sei lá, tava lá. Então eu nunca esqueci dessa cena, porque era muito diferente pra mim. Mas aí beleza, viajei, e aí eu tive que voltar pro estúdio 15 dias depois, né, e aí o estúdio era em Hanover, que já era outra cidade e eu só tinha o nome da rua e o número do estúdio. Não sabia, não tinha Google Maps, você tá louco, o Waze, tipo, não tinha nada. Cê, ou você tinha um mapa com um livrão, ou você tinha com os mapas que se abria assim, que você não conseguia fechar de volta, né? Ou era isso, que eu não tinha e já tava de noite, não tinha como comprar nada, então você tinha que ir na estação de trem, ficar olhando o mapa e tentar achar onde que tava aquela, aquele nome alemão naquele mapa gigante. Então, eu foi um perrengue que eu não me esqueço, tipo, eu sofrendo para achar, falei, meu, nunca vou achar essa rua. E aí, uma hora eu consegui achar o nomezinho da rua lá no mapa e fui me virando, cheguei lá, já tava o André Matos, já tava o produtor, os caras estavam no estúdio, tipo, normal ali. Beleza. E isso, esse estúdio em Hanover. E aí, eu tava lá para mixagem, mas aí eles lembraram, sei lá, tipo, não tinha gravado o solo do Kerrião, tava tudo gravado. Todas as guitarras, os duetos, os solos de todo, do Rafa, as outras músicas e tal Mas especificamente o solo da Carry On, Que eu acho que era o solo, tipo, ah, curtinho, ah, depois faz, depois faz e acabou não fazendo Então isso eu lembro E aí o cara tinha um amplificador pequeno, né um combo O cara ligou lá o combo, peguei a guitarra e meio que improvisei aquele solo Por isso que eu não acho, que tipo, não, falo, não gosto muito, né? Às vezes eu falo porque foi muito, tipo, ah, faz aí, né? E aí nasceu esse solo da Carry On ali mas, isso curioso até, né? Depois <risos> o solo que teve tive que ficar mostrando como é que faz E tipo, inventar, não, porque eu pensei nessa escala Ah, porque eu pensei, tipo, conceito, nada disso Foi tipo, né? Tipo, é, sei lá Não vou usar um termo mais catológico, Mas foi praticamente um vomitado ali, né? É, a ideia ali do solo, né? para cumprir tabela uh, Desculpa o termo, né? Mas beleza Mas é o seguinte, no estúdio tinha um apartamento lá, acho que tinha dois quartos, eu nem me lembro direito. Tinha uns, um apartamento lá, mas eu lembro que tinha uma salinha que tinha televisão, tinha, sei lá, tinha uns filmes em VHS e tinha um monte de revista, tipo um, uma cesta cheia de revista velha. Aquelas revistas de, de estúdio, de equalizador, microfone, coisa chata pra caramba. A, a, aliás, tudo em alemão, não dava nem pra ler, revista de guitarra e tinha umas playboys também. Você sabe o que é uma revista playboy, né? Espero que não sei quantos você tem, mas playboy, tipo, só que eram umas playboys antigas. Eu já tô falando do negócio de 93, mas é umas Playboy, sei lá, dos anos 80, ou dos anos 70, sei lá, antiga. Tava lá no estúdio. Beleza, playboy alemã. Aliás, no Brasil, o lance da playboy, quando eu era pequeno, tinha aquela coisa... Não, que a playboy é uma revista séria, né? Porque tem fotos de de mulher pelada, né? Basicamente, a playboy, né? caso você não saiba. É, quer dizer, nu, né? Nu artístico, é pelado artístico, sei lá. Mas, mas é, tinha um lance assim, não, porque... Tem umas entrevistas importantes e o rumo do Brasil está na Playboy, né? Sempre tinha a entrevista do, do Delfim Neto na Playboy. Tipo, uma desculpa, né? Para o cara ficar vendo Playboy e falar não, não, estou lendo a entrevista do Delfim Neto aqui, tá importante. Mas beleza, tinha isso na cabeça. Na, aí eu tava lá vendo a tal revista é, alemã é, da Playboy ali. Obviamente eu não estava lendo nenhuma entrevista porque estava nem alemão. Estava realmente vendo né, as fotos ali. E aí... Ah, deixa eu falar um detalhe, né? O meu nome, que eu já falei, né? Pedro Henrique. Pedro Henrique é um nome maravilhoso, né? Você sabe. Pedro Henrique, que até o porteiro do meu prédio, acho que era da Paraíba, ele fala Pedirrique. Pedirrique. Já tinha virado Pedirrique. O Pedirrique. Pedro Henrique é um nome bonito, né? É imperial, praticamente. Mas só um parêntese aqui do... Fecha parênteses. Do meu nome. Mas aí tava lá, vendo, vendo a revista lá, ah, outra coisa também, um choque cultural, de certa forma, né? Porque no Brasil era diferente, não estou falando que é melhor, se é pior e tal. Aliás, eu acho que até eles estavam mais evoluídos, que hoje a mulherada já está mais nessa pegada hoje em dia. Mas as mulheres, os homens também, né? Mas as, as mulheres lá na Alemanha, naquela época, diferentes das mulheres do Brasil, elas tinham, é, um, sei lá, de repente um certo preconceito com, com gilete, entendeu? Então... Ou, ou não tinha chegado a tecnologia lá, ou eles já estavam muito adiantados. já falou não, a gente não vai ficar fazendo isso aí para vocês, vai ficar depilando nem nada. Então, é, tipo, as axilas das alemãs estavam ali da forma mais natural possível, né? E aí na, na revista Playboy era aquela pegada, né? Mas de repente, tinha uma estava vendo ali uma foto, aquela loira de 2 metros de altura, olhos verdes, na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica. Tipo, na mata mesmo. Aí tava estava vendo, o André estava lá também e tal... Aí tinha aqueles Paralelepípedos, nossa eu consegui falar no vídeo, Paralelepípedos em Paraty, Cachoeira, aí o André que sempre foi o cara da Cachoeira tal, ele, eu falei ô André, pô, olha essa revista, tinha uma alemã aqui no Brasil, né, era um negócio curioso, né, mesmo porque você tem que, mas não tinha internet, a gente tipo, não tinha muita coisa, era uma coisa diferente, depois de, né, dois meses ali, não, dois meses e tanto ali, né, é, tipo, gravando um disco. Aí, aí o André foi lá, aí foi ver, né? Nossa, é ti. Aí ele começou a falar, pô, eu conheço essa cachoeira. Aí ele falou, pô, eu conheço esse lugar aqui, eu já fui nesse lugar. Ele começou a falar assim, tipo, de repente a gente olha assim, fotógrafo, Pedro Henrique. O fotógrafo daquelas fotos era o pai do André, que chamava Pedro Henrique. Um nome maravilhoso, como eu já falei. E o André levou um susto, porque ele já tinha ido naquele lugar, ele já conhecia, porque o pai do André, caso você não saiba, Pedro Henrique, ele era um fotógrafo é, de, de paisagem, é, super conceituado, tinha livros com o nome dele e tal. Então, assim, um super fotógrafo de paisagens, de paisagens brasileiras e tal. Tipo, o André não fazia ideia que o pai dele, tipo, nas, nas horas vagas, fazia umas fotinhas para Playboy, né? Fotografava toda a natureza, Mata Atlântica ali e tal, não sei o que, ti, mas também, por que não, colocar a loira ali para também vender umas fotos ali para para playboy alemã e ele não sabia porque aquelas fotos eram muito antigas ele devia ser criança o André então tipo o pai dele obviamente não deve ter contado, isso ser é meio complicado explicar, não, eu fico tirando foto de mulher pelada e tal e, tipo, nunca contou pro André, eu acho que também de repente pode ter sido só uma vez na vida vai saber, eu não sei mas eu lembro que o André falou nossa é meu pai, tipo foi engraçado assim eu achei, tipo, é muito muito surreal porque assim Hoje em dia, você, tudo que você quiser, você procura na internet, você procurar essa foto, aí você vai achar. Mas, tipo, na época, assim, tipo, aparece na minha mão ali a revista e, tipo, começa a olhar fala, nossa, tá no Brasil e, de repente, é o pai do André, né? O Pedro Henrique, assim, ali, Fotograf, eu acho que fala, né? Deve ser fotógrafo Fotografer, <risos> em alemão. Mas essa história, vai, essa história é boa, vai. Eu nem lembrava, comecei a lembrar, tipo, acho que que a gente nunca falou desse, desse nesse caso aí, eu e o André no estúdio, e é isso, o solo da Carry On foi assim. E vai lá dar uma ouvida agora no solo da, da Carry On pra, né? e imagine todo esse contexto. É isso aí. Deixe seu comentário, fala a história que você quer saber. E assina o canal aí e tal, né? E aperta o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!